Nosso assunto da live, então, de hoje é nem tudo você pode controlar. Acontece que a gente passa a vida toda querendo controlar tudo e a todos, mesmo que a gente não perceba. Isso é praticamente imperceptível para nós, principalmente nós que somos mulheres, que somos sim, infelizmente... Infelizmente mesmo, porque nós mulheres temos muito esse hábito de querer controlar a vida, que as coisas aconteçam tudo exatamente como a gente quer e na hora que a gente quer. Mas nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que nem tudo na nossa vida é controlável. Né? As coisas que são externas, que não depende de nós, é quase que impossível, digamos que realmente é impossível da gente controlar Controlar as pessoas, controlar as coisas, controlar as situações que acontecem na nossa vida A gente passa o tempo todo querendo que tudo aconteça do jeito que a gente projetou A gente acorda, já bate o dedinho na cama, né? Aquela dorzinha chata que você já perde o rumo logo de manhã Pronto, seu dia já começa do avesso, porque você bateu o dedinho no pé da cama. E aí você vai trabalhar e pega um enorme trânsito, já perde a paciência no meio do caminho, porque você pegou trânsito. E chega no trabalho já na, com aquele humor, porque bateu o dedinho na cama, porque pegou o trânsito para trabalhar. E obviamente que você vai encarar um dia com vários desafios no seu trabalho. E isso vai se tornar ainda pior para você que já começou o dia péssima. E depois, terminando o seu dia todo tumultuado de trabalho, você ainda vai chegar em casa, lidar com o marido, com os filhos, com a família e todas as tarefas que você ainda tem. Seu humor já está daquele jeito e você está totalmente descontrolada porque você não conseguiu controlar o seu dia. Por quê? Porque são coisas externas, são coisas que não dependem de você. O fato da cama estar ali, você não controla o fato da cama estar. Ela está naquela, naquela posição. Você precisa seguir um caminho para chegar no trabalho. E quando você chega ao trabalho, existem as pessoas, os seus chefes, os clientes, seja lá quem for no seu trabalho, e você não controla o comportamento das pessoas. Então, você não sabe com o que você vai se deparar, com qual é o humor e como que essas pessoas lidam no seu dia a dia. Então, fica impossível a gente controlar. Porque controlar o seu marido, querer que ele chegue na hora que ele tem que chegar Que ele não vá aos lugares que você não quer que ele vá Ou que ele vá na hora que você quer Ou seja, o seu namorado, não importa Você não vai conseguir controlar Porque ele é apenas um indivíduo, uma pessoa Então você não controla ele Você está querendo todo o tempo controlar os seus filhos Que eles façam as coisas na hora que você quer e do jeito que você quer Mas você não vai controlar porque eles têm personalidades próprias Assim como você tem a sua Eles também têm a deles E se você também não conversar Com o seu marido, com os seus filhos A respeito do que você gostaria que eles fizessem Aí a gente já começa com um grande problema Porque existe isso Se não tem o diálogo É obviamente que você também não vai conseguir contribuir Para que eles façam algumas coisas Que deveriam fazer A personalidade a gente não muda Mas a gente consegue ter um diálogo para que as coisas ocorram pelo menos e fluam para ter uma harmonia A gente não controla os namorados dos nossos filhos Eu que já tenho filho na idade de, de, de namorar Muitas aqui devem ter, se não tem ainda na idade de namorar vai ter E a gente como mãe tem aquele hábito de querer controlar com quem que os nossos filhos vão namorar Só que quando a gente namorou, a gente não queria também que nossos pais controlassem A gente mesmo que escolheu, então a gente não vai controlar até porque a gente tem uma personalidade de gostar de um tipo de pessoa E os nossos filhos de outras pessoas Então isso foge totalmente do nosso controle Os nossos amigos A gente quando tem aquela melhor amiga Que é quer o melhor para ela Os melhores conselhos, que aquela que ela faça tudo de bom na vida dela Que as coisas não dê errado para ela Porque a gente gosta dela Só que a gente não consegue controlar o comportamento dela, os pensamentos dela Fica difícil a gente ter o controle sobre as nossas amizades e sobre os nossos chefes, sobre os nossos superiores no trabalho Até porque se eu quero realmente ser reconhecida no meu trabalho Se eu quero um, um bom tratamento, se eu acho que eu mereço, que eu passo a vida toda reclamando Que eu não sou reconhecida no meu trabalho Que eu não subi de cargo, que o meu chefe não me deu oportunidade Mas o que, que eu fiz para conseguir, talvez, esse cargo que eu tanto almejo Ou ser reconhecida? Será que eu fui estudar, que eu fui melhorar, que eu fui... Ser uma pessoa melhor, para ter uma qualificação melhor para conseguir Aquele cargo, aquele lugar que eu quero Então, eu não controlo a atitude do meu superior Do meu chefe, do meu marido, dos meus filhos, da minha família, da minha mãe Do meu pai Quando o casamento dos nossos pais é tumultuado É um casamento que às vezes não nos agrada Que é cheio de briga, de tumulto Existe até, por muitas vezes, o alcoolismo Enfim, várias coisas Ou se os pais são separados, a gente quer... Dá pitaco na relação dos pais, mas essa é uma relação deles. Quem tem que tomar qualquer controle sobre a situação são eles. Ou seja, tua mãe ou seja teu pai. Se você tem pais viúvos, que é o meu caso, eu tenho a minha mãe é viúva, eu moro com ela, eu não posso querer controlar a vida dela, escolher o que ela vai fazer. Se eu acho que ela precisa fazer um tipo de atividade física ou uma, uma, alguma coisa para ocupar a mente dela, eu apenas acho, mas eu não posso saber, ter certeza que isso é o melhor para ela Quem tem que decidir é ela Então o tempo todo a gente passa querendo controlar as pessoas Para que elas sejam e façam o que a gente acha que é melhor para a gente Como a gente determinou para a gente, para a nossa vida, porque a gente idealiza né? E como que eu vou também controlar o meu futuro, ou seja, o dia de amanhã Sendo que eu nem cheguei lá ainda Então eu tenho que controlar o meu dia de hoje Saber o que eu vou fazer, como que eu vou planejar o meu dia de hoje Eu tenho controle sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes Não sobre os outros Então a gente tem muito esse, esse negócio, nós mulheres Principalmente de ficar querendo que as pessoas que a gente ama E que a gente convive, que sejam marionetes na nossa mão, né? E, entendam aqui, isso não é uma coisa de é ruim é Apenas que esse autocontrole sobre as coisas um pouquinho mais à frente, vocês vão entender o quanto isso nos prejudica é importante que a gente controle a nossa vida, sim, que a gente tenha um controle da nossa vida mas não das coisas e das pessoas porque eu não tenho como controlar o trânsito, eu não tenho como controlar uma situação ruim que acontece, porque as coisas, os fatos, eles estão aí na nossa vida hoje nós vivemos um momento mundialmente extremamente fora do normal não, tem, não temos a menor noção de, de, de como controlar isso, né? A gente só tem uma certeza que é, talvez vai haver um controle disso, dessa doença, quando eu tiver a vacina. Então, quando eu tiver a vacina, todo mundo vai lá e vai ser vacinado. Agora, enquanto não tem, o que, que eu faço para me prevenir dessa doença? É o distanciamento social, a higiene das mãos, álcool gel, sabão e usar máscaras. Então, tá na minha consciência... Isso sim eu controlo, o que eu vou fazer para não me contaminar, para tentar não me contaminar, para diminuir a possibilidade de contágio. Então eu estou usando esse exemplo aqui para vocês, que é uma situação real e atual. Até porque isso nos tira do controle, do eixo, do entendimento e do discernimento de tudo que está acontecendo. Mas é assim com tudo que acontece na nossa vida. A gente não tem o controle... Sobre as coisas que acontecem A gente só tem o um controle sobre a gente Entendem? Pri, meu amor Que delícia ter você aqui, minha amiga Que saudades de você Te amo, viu? Logo, logo a gente vai poder estar tá se abraçando Para quem chegou agora, seja muito bem vinda É um prazer ter todas vocês aqui comigo, viu? Então, voltando ao assunto como a gente não controla as coisas, as situações e as pessoas que vivem ao nosso redor, a gente acaba gerando milhares, dezenas, centenas de frustrações na nossa vida. Porque sim, quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente se frustra, né? Quando o nosso companheiro não, não faz o que a gente gostaria, não divide as tarefas domésticas com a gente, porque a gente também trabalha fora... A gente fica irritada, por quê? Porque a gente quer que lave a louça pra gente na hora que a gente quer A gente quer que ajude a estender a roupa no varal na hora que a gente quer A gente quer que os nossos filhos participem das tarefas domésticas Na hora que a gente quer É extremamente importante ser dividido, sim Mas não é na hora que eu quero A gente tem que aprender a respeitar o limite das pessoas O horário das pessoas, né? Pessoas, algumas pessoas são mais imediatistas Outras não, nós mulheres por já nascemos com essa educação e criação de cuidar Cuidar da casa, cuidar do outro, sempre estar cuidando de tudo A gente é multitarefas, faz dezenas de coisas ao mesmo tempo Mas as pessoas não são assim, os homens não são assim, os filhos não são assim Isso é uma coisa nossa, de mulher e de algumas personalidades Então é importante a gente prestar atenção no limite do outro no tempo do outro. Para que a gente não se frustre tanto. Não criar expectativas, porque a gente gera muita expectativa em cima das coisas que a gente quer ter o controle aqui na palma da nossa mão. isso é extremamente é, desequilibrante para a gente. Porque eu não tenho controle, a gente se desequilibra. E a gente sente um monte de coisas ruins. Começa a sentir raiva, medo, mágoa, tristeza. Por muitas vezes ódio, dependendo do que, que é que acontece, a gente chega a ficar com ódio. E entendam, as emoções, elas existem para ser sentidas. Elas têm uma importância na nossa vida. Ainda que quando falamos de sentimentos e emoções ruins, que é a tristeza, a raiva, o ódio. Mas sim, por muitas vezes elas são um sistema de defesa da gente. Porém, de zero a cem... 50% ela tem que ser uma emoção positiva, mesmo sendo ruim, e uma emoção 50% uma emoção positiva. Então, deve haver esse equilíbrio. E quando a gente quer controlar a vida, passa a ter um desequilíbrio, porque a gente acaba sentindo mais raiva, mais tristeza, mais rancor, mais inveja, mais sentimentos ruins, mais lado ruim do que seria bom. Porque administrar isso é que é difícil, não é fácil. Mas a gente pondo atenção, respeitando o limite dos outros, olhando o que, que eu posso fazer para contribuir para que aquilo seja melhor e não aconteça então do jeito que aconteceu e sim como eu gostaria, que seria o melhor, não o que eu acho que é melhor, mas o que seria melhor, é que aquilo não me agredisse tanto, não me fizesse tanto ruim, com sentimentos, e com que as minhas emoções se tornem desequilibradas, então o que, que eu posso fazer? Como que eu lido? Por exemplo, quando alguém faz algo, ou te diz algo que você não gosta, que te desagrada, e isso vai te gerar uma emoção de mágoa, um ressentimento, como que eu lido com essa informação na hora que ela chega para mim? Porque ela foge do meu controle, é a pessoa quem disse. Eu não controlo o que a pessoa diz se ela olha para mim e fala, nossa, você está tão gorda, por mais que eu acho que eu não esteja, depende de como eu vou entender o que ela falou para mim, é a emoção que vai gerar para mim. Então, entende por que é importante a gente é, discernir de que forma que a gente ouve, de que forma que a gente absorve. Quando eu bati o dedinho na cama, quando eu peguei o trânsito, eu tenho a possibilidade de pensar sobre aquilo e entender que aquilo faz parte da minha rotina, que eu moro numa cidade que tem trânsito, que algumas situações eu não tenho como controlar, e eu vou controlar a minha emoção. Já que eu não controlo o fato, eu controlo a minha emoção. E óbvio que todos esses sentimentos de tristeza, de raiva, de mágoa, de rancor, vão fazendo o que ao longo da nossa vida? Quando eu me torno uma pessoa que eu não consigo controlar, a minha vida, eu não controlo a vida da pessoa que vive comigo, eu não controlo a vida, a vida dos meus filhos, eu não controlo a vida da minha família isso, além de tudo, é egoísmo é? eu querer ser o centro do universo é, é, é egoísmo da minha parte eu querer que as coisas aconteçam exatamente como eu quero então todos esses sentimentos além de ser um egoísmo da minha parte eu não ter empatia pelas pessoas que vivem comigo e até por mim mesma que eu acabo me desrespeitando porque não tem autoestima e amor próprio que resista aos sentimentos ruins. Eu acabo me esquecendo, vou ficando abatida, não me cuido, não me arrumo, não penso em mim. Por quê? Porque eu estou o tempo todo preocupada em controlar a minha vida, em controlar a vida dos outros, em controlar tudo o que está acontecendo ao meu redor. E aí não tem autoestima que aguente. E quando gera esse monte de emoções e de coisas ruins, que trazem o quê para mim? Doenças psíquicas, obviamente, e consequentemente doenças físicas, me trazem é, estragos que eu não, por muitas vezes eu não consigo reparar ou nem me dou conta disso, ficam me causando sofrimento, dor, para quem não lembra, quando eu esteve aqui na live passada de domingo que eu falei sobre lixo emocional, depois corre lá no meu GTV e assiste a live, e foi quando eu falei sobre os lixos emocionais. Isso também faz parte da gente reconhecer e entender os lixos emocionais que a gente começa a acumular ao longo da vida. Então, quando eu passo a não ter controle sobre o que eu gostaria de ter, eu começo a acumular tantos sentimentos, tantas emoções, que vai me trazer um monte de lixo emocional, que me faz desacreditar. Porque muitas vezes o meu relacionamento nem tem traição, nem tem coisas sérias que talvez ele acabe ou termine, mas eu foco tanto em ser controladora sobre a vida, sobre a relação, que não há relacionamento que aguente. E aí isso vai me gerando medos, vai me gerando traumas, insegurança, e aí por muitas vezes o casamento até acaba acabando. Então tudo isso também faz parte da gente olhar para que isso não se torne um monte de lixo emocional. Nós estamos agora num momento extremamente importante para falar sobre isso. A depressão, o suicídio, tudo isso já sempre existiu. Mas agora é o momento da gente realmente parar para pensar sobre o nosso comportamento, sobre o que a gente faz com a nossa vida, o quanto a gente talvez agride o outro que vive com a gente também. Porque eu falo tanto aqui para vocês sobre amor próprio, sobre autoestima, mas cuidar da gente e cuidar do outro, consequentemente estou cuidando de mim. Tudo isso faz parte do meu processo de evolução. Como eu sempre falo aqui, a nossa história ela é para ser honrada. O ontem, o hoje e o amanhã. Porque a cada dia a gente aprende com ela. A gente aprende a lidar com todos os problemas da vida porque a gente passou por ele. Se a gente não tivesse passado, a gente não sabia. Não tinha crescido, não tinha amadurecido, não tinha evoluído. Então, é extremamente importante também, quando eu falo de controle emocional, e controlar a vida, é para que você tenha controle sobre as suas emoções. Porque isso sim você controla. Você não controla tudo na sua vida, mas você controla as suas emoções. Sim, porque elas são suas, somente suas. As emoções do outro você não controla. A vida do outro, o que acontece, você não controla. Mas as suas emoções você controla sim. Difícil? Difícil Não é fácil, nós somos seres humanos Somos feitos de carne e osso Como eu disse, as emoções são para ser sentidas Mas existe como equilibrar as emoções É imprescindível a gente se conhecer Entender as emoções Quando elas se passam O porquê elas se passam na nossa vida E aprender a controlá-las Para que a gente não fique tão dependente de medicamentos. Não precise ficar dependente emocionalmente de uma terceira pessoa. Não deposite a nossa vida na mão das pessoas. Na mão de relacionamentos, de relacionamentos que por muitas vezes são líquidos, que acabam nos destruindo, nos maltratando. Então, eu gostaria que vocês refletissem muito sobre o controlar a vida. Anotem num caderno, parem para pensar, o que que eu estou querendo controlar? Quem são as pessoas que eu estou querendo controlar? E reflita, reflita sobre as suas atitudes nessa questão, aí se torne mais empática com essas pessoas e com você mesma. Torne a vida mais leve, ela não precisa ser pesada, a gente já tem muito boleto para pagar, Muita conta para pagar aqui nessa vida que não é nossa. São de outras pessoas. E a gente acaba pegando para gente. Então, torne a sua vida mais leve. Reflita sobre isso. Sobre quais os controles que você tem tentado fazer com a sua própria vida. Mais uma vez, a do outro você não controla. E a partir do momento que você consegue administrar melhor esse autocontrole da sua vida... As pessoas que vivem ao seu redor, que vivem com você, vão também perceber a sua mudança. Vão deixar de falar que você é uma chata, que você quer tudo na hora que eles querem. Que você nunca está feliz com nada, que tudo que faz não está bom, não é? Porque a gente escuta isso. Ah, mas se eu não lavo a louça na hora que você quer, é porque eu não lavo. Se eu lavo é porque eu lavei e não está bem lavada. E é assim, a gente sabe que é assim. Por muitas vezes a gente faz isso. Porque a gente quer as coisas do jeito que a gente quer. Então vamos tornar a vida mais leve. Controle apenas as suas emoções. Porque elas sim, são suas. Um ótimo domingo para vocês. Uma semana abençoada a todos. Mais uma vez o meu muito obrigado por estar comigo aqui neste domingo. Quem gostou da live, dá um coraçãozinho aí para mim. Fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar com vocês os meus domingos nessas lives. Gratidão mais uma vez por tudo. Um grande beijo a todos vocês. Coração para você, ler. Compartilhe essa live com quem precisa ouvir, com as pessoas que são controladoras ou que estão tentando controlar a sua vida. E se você realmente se sente uma pessoa controladora, entenda... Que é possível sim você deixar de ser essa pessoa e equilibrar essas emoções na sua vida, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês e uma linda semana pra vocês!